olá é eu comecei esse vídeo de uma maneira legal mas não ficou legal então vai de novo corta aí editor olá sejam bem-vindos a usar mais um vídeo aqui do canal eu sou o bio alves e hoje vamos jogar project Slender. lembrando a classificação do vídeo está aparecendo aqui em cima claro eu coloquei o vídeo para uma de 10 porque o jogo é... tem conteúdo impactante então não quero que tenha problema entendeu então, já vai, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber todos os vídeos aqui no canal. E se você tem menos de 10 anos, vai assistir o vídeo anterior. Eu vou deixar aqui na descrição o, o link do vídeo anterior, é só você clicar lá, tá no nome. Vídeo anterior, aí você clica, aí vai pro vídeo anterior, que se eu não me engano foi um vídeo da Saga Minecraft. Isso mesmo que você ouviu, Saga Minecraft, e se você não tá acompanhando a Saga Minecraft, velho, que vergonha, mano, pelo amor de Deus, vai lá acompanhar, tá muito legal, eu encontrei várias coisas, não vou falar, não vou dar spoiler, vocês são lá, nossa, meu Deus do céu, então, tá uma aqui, tá bom, vamos lá, vamos lá. É hoje, como eu já disse, vou jogar Project Slender Deixa eu só ver de novo se tá gravando, porque tem vez que para de gravar E eu fico sem o vídeo, isso mesmo você entendeu Eu fico sem o vídeo e eu perdi já vários vídeos sobre isso Bom. E outra coisa, faz parte do nosso Discord, do nosso grupo do Sparkle Do nosso Biel Servidor É, Biel Servidor O Biel Alves Servidor lá no Discord E também o... Grupo de membros aqui do canal Lá no Sparkle, onde eu postei um vídeo Se eu não me engano Não, não lembro se eu postei vídeo ou não Agora eu tô confuso Tá, tá bom, vamos lá, abaixo o Sparkle E clica aqui no link da descrição, baixa o Sparkle E pesquisa lá, be members Então Vamos lá Eu não entendi, tá chegando mensagem aqui Mas tá bom, vamos lá Play ah, tem como escolher onde é que eu vou jogar. Sanatorium, hospício, elementary, Claustrofobia. esse que não tá dando pra ler, street, carnival, forest e prison. Vamos pra floresta, que é o mais básico de todos, vai. Continua vendo se tá gravando, Gabriel, E vai que você perde o vídeo. Carregando. Pronto galera, é, a câmera tem parado de gravar e eu já cheguei aqui na floresta Eu não sei o que eu devo fazer E agora? Eu tenho que achar o que... Eu tô no meio do Minecraft, é isso mesmo que eu tô vendo? Eu tô no meio do Minecraft Ai mano, eu tô me borrando inteiro O que, é que eu tenho que achar afinal? O que eu tenho que fazer aqui, querido? Eu tenho que procurar alguma coisa? Corre, querido Vai, corre Corre o que, que eu tenho que achar aqui, pelo amor de Deus? E por que que tá gravando? Ai, meu pai do céu, eu tô com medo. Olha que eu tô no meio do Minecraft. O que, que eu tenho que fazer aqui? Isso que parece... Isso é o Minecraft. Cópia exata do Minecraft. O que, que eu posso fazer aqui, velho? O que, que eu vou fazer aqui? Alô, eu sou, eu sou, do testemunho de Jeová. Você quer ouvir a palavra do Senhor? Alô, Elô, tem alguém aqui? Alô, alô, é só pra ouvir a palavra do Senhor. Ai... Alguém responde! Tem alguém aqui? Mano, eu tô com muito medo, sério. Você não tem noção o quanto de medo que eu tô. Deixa eu ver se tá gravando. Tá, continua gravando. Ai, meu pai do céu. Ah, senhor... Não, peraí, pelo amor de Deus. O que você tá cantando, Gabriel? Pelo amor de Deus, tô no mesmo Minecraft. Não, primeiro, o, o que que eu tô fazendo aqui? Pra começo de conversa. Eu quero saber o que que eu tô fazendo aqui. O ruim é que eu tô jogando no celular. Eu queria jogar no computador, mas não dá certo. Alô? Quer ouvir a palavra do senhor? Hello? Tudo bom? Tem alguém aí? Mano, eu sou muito burro porque eu esqueci de ler o que, que tinha lá na frente. Não. Tem alguma coisa aqui pra me procurar? Tem? Pelo amor de Deus. Dó de casa. Tem alguém aí? Vai se escrever no canal só por eu estar tá passando por isso. Vai que eu vejo o Slender aqui. Tô com muito medo. Eu vou baixar o som. Eu não vou ficar com o som alto. Tô com muito medo, tô embora um inteiro. E eu não quero. Eu não quero. Que isso? Mas o que é que isso, meu povo? Que que é isso? Tem uma corção largada aqui. Tem alguém aqui? Tem ninguém aqui, mas eu tô com medo. Tô com muito medo. Corre, corre, corre, corre pra longe. Mas devia ter alguma coisa lá, né? Ah, mano. dane Ai, meu pai do céu. O que eu posso fazer aqui, afinal? Eu vi alguma coisa ali. Eu vi alguma coisa ali. Não, não. Nananina, não. Não, não, mas não. Nem a pau. Mas nem a pau. Pau, Juvenal. Nem pau. Eu tô rouco. Não reclamem, eu tô muito rouco. Ah, eu não sei o que falar durante esse vídeo, Que no vídeo de 5.0, eu tinha muita coisa pra falar, mas aqui eu não tenho nada pra falar, porque eu tô no meio da floresta, não tem nada nem o que fazer pra... pra comer. Ah, mentira, que eu sou uma mula, que eu esqueci de ler o canto da tela. Eu sou a Capivara Marinha. É, esse é o novo, meu novo apelido, Capivara Marinha. Eu tenho que colocar páginas, mas eu não sei, cadê as páginas? é que tem páginas? Tá, beleza, vamos seguir reto aqui. Corre, que eu tenho que achar páginas. Páginas para meu querido livro, sei lá, para que páginas? Que páginas, querido? Vai lá nas árvores também, Gabriel. O ruim desse jogo é que eu tô jogando no celular, como eu já disse, né? E eu tenho que correr, corre, corre. Nossa, tá calor aqui. Que nem aqui na floresta, né? Porque Não. Eu, como eu já disse no início do vídeo, pra começar de conversa, o que, que eu tô fazendo no meio da floresta? Pra onde é que eu vou? Que eu não faço a menor ideia. Eu devia ter escolhido prisão. Pelo menos tinha alguma coisa pra explorar, né? Aqui não tem absolutamente nada. Eu tô com medo. Que isso? Ó, a parede. Eu não posso atravessar a parede. Então vamos seguir reto da parede. Vamos lá, não posso passar da parede não, né? Então tá bom, bora reto. Reto, reto, reto. Vamos seguindo reto. Ai, meu pai, isso eu tô com medo. Vai que eu acho uma página por aqui e tal. Acabei de falar o nome de um rapper. Outra parede? Caramba, que outra parede. Eu escutei um zoado. Eu escutei um zoado. É só a mula, porque eu desliguei o som, não era? Oh, Ula, capivara, capivara marinha, não tem nada por aqui, onde é que eu posso achar folhas? Que folhas? É páginas? Onde é que eu posso achar páginas, dona de casa? Ficou tudo escuro do nada, eu tô com a lanterna, primeiro, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, eu nem sei o que eu vou falar nesse vídeo, porque esse vídeo tá muito besta, Vamos lá, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. O que que eu posso fazer aqui, primeiro de tudo? Eu tenho que encontrar páginas, são oito páginas, até agora que eu entendi. Está gravando com a minha câmera. E até agora nada do Slender. E eu não quero nada com ele. Sai daqui, satanás, sai daqui. Senão eu vou atacar... Sei lá, falar que ia atacar a bilha na cabeça dele, mas... Pelo amor de Deus. Sai daqui, eu tô, eu tô armado. Cabelha, sai daqui Vai Gabriel, anda Anda oh, Não, já sei O meu nome aqui vai ser Percivaldo Vai Percivaldo Anda Percivaldo, bora querido Anda, corre, é pra correr Não é pra ficar parado não Corre isso, vai querido Caramba, parede que não tem fim Eu tenho que ir pro meio da floresta E o que tem no meio da floresta Eu não faço a menor ideia, outra parede Que ótimo muito ótimo, tô rodando em círculos. Meu pai eterno, eu tô todo suado já. Socorro, alguém me salva. Slender, sai daqui, eu tô com a na sua cabeça. Sai daqui, meu consagrado. Consagrado não, porque você nem consagrado é. Você é um, sei lá o que você é, vai saber. Eu não faço a menor ideia do que você é. Dono de casa. Ô dono de casa. Tem uma página pra quê? Tem uma página até agora, nenhuma página. Vão me dando dicas aí nos comentários do que, é que eu posso fazer com a página. Pra que serve a página e onde eu achar a página. Mano, eu tô com muito medo, eu tô tenso, tá suando, tô suando. Não tem nada, é só pra correr. Eu tenho que encontrar. Ah, não, essa construção de novo não, mano, eu tô com medo. Eu tô com medo Eu estou com medo Eu estou com medo Eu não sei nem o que eu tô falando Mas eu já tô todo perdido Tá beleza Essa construção tem alguma página? Eu tenho que ficar olhando se tem página Nada de página Mano, tá suando meu queixo, velho Meu queixo tá suando, mano Nenhuma página, beleza Essa vai ser aqui a última Nenhuma página, então beleza. Onde é que eu posso achar a primeira página? Tem alguma coisa por aqui, pelo amor de Deus? Tem como eu sair desse aqui? Jogo. Eu sou uma anta. Eu sou uma capivara marinha. Meu Deus do céu, consegui sair do jogo. Comercial, que ótimo. O jogo é livre, então. Livre... Livre eu digo que não paga, que não é pago, play, vamos lá, prison, vamos na prisão, vai querido, vai meu consagrado, ah que ótimo, eu cliquei na prisão e foi em outro, ah, sou anta, capivara marinha, eu já tá com 10 minutos, colete 8 páginas, beleza, ó, esse aqui pelo menos tem mais coisa, tá vendo? Aqui, onde é que eu posso achar páginas? Alguém me dá uma página, por favor? Por favor? Tem páginas por aqui? Alô, dona de casa? Tudo bom? Tá tudo bem com a senhora? Eu tô bem, eu tô entrando na página de Cristo. Tem, tem uma pá... Opa! Opa, que eu achei uma página. É uma página? Cadê a página? Ah, meu Jesus Cristo. Eu tinha achado a página! Ah, já coletei o jumento. Eu já coletei a página, entendeu? Tem outra página para aqui. Ah, eu acho que o nem vai aparecer porque eu coletei a primeira página. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado Contempla a imensa criação A terra e o mar e o céu todo estrelado nossa, eu tô parecendo um ganso cantando. Agora, eu tô imaginando um ganso cantando, meu Deus do céu. Você pensa cada coisa, Gabriel. dando oh, de casa, quer ouvir a palavra do Senhor? Eu prego. Não, só canto, quer dizer. Só canto. Às vezes é ruim, mas ah, eu canto. Não sei se é bom, mas eu canto. É, eu quero mais páginas Só quando eu tenho uma página Eu quero, eu quero fazer meu livro oh, Eu tô rodeando Eu quero fazer meu livro ah! Mano Eu quase tive um ataque cardíaco Mano Respira Bom galera, eu vou deixar esse vídeo por aqui Eu tomei um susto Bem grande Da replay edição